Fala pessoal, boa tarde Aqui é Reverson da RM Multicel Tudo bem? Passando aqui pra postar mais um vídeo aqui pro canal Tá bom? Uma troca de conector do Motorola Moto um G2 básico aqui Mas que eu gosto de compartilhar com vocês aí Tá bom meus queridos? Vamos lá O conector tá aqui ó, já bem danificado Dá pra perceber Então a gente já vai fazer a retirada dele aqui ó Vamos lá Pasta e aí eu vou vir com o estanho. Vou vir com o estanho aqui e vou tirar ele no ferro de solda. Vamos lá, vamos lá. Aí ó. Acaba bastante estanho aqui, esse conector tá todo detonado, então a gente vai tirar ele dessa forma. Então, bastante estanho muito cuidado para não arrancar as trilhas, né? O problema é arrancar as trilhas, aí tem que fazer jumper, é chato pra caramba. Tirando isso, é mamão com açúcar. Facinho. Deixa eu virar aqui, pegar a pinça. Vamos lá, galera. Aí, ó, Tirou. Facinho. Agora aqui a gente vai fazer, vai limpar um pouquinho com a malha Como eu sempre digo pra vocês, costumo fazer assim ó, coloco mais solda ó, Coloquei mais solda, tá? Renovo aqui, aí eu venho com a malha Vamos lá, pegando bem aí pra vocês Aí você vem com a malha assim ó, parou aqui em cima, tá vendo? Ó? Limpou os dois e aqui ó, é mesmo esquema, ó aqui tá não tá saindo, o que, que a gente faz? Corta o pedaço da malha, coloco mais um pouquinho de solda aqui, de estanho, ó, nessas pontas, ó. Tá vendo, coloquei mais um pouquinho aí vamos lá de novo, ó. Sem pressa, aí pessoal, não estiver saindo, põe mais. Tem uns que sai de boa, sai de primeira. Aí tem uns que é mais chatinho. Mas ó, vai de boa. Não saiu, vamos colocar mais um pouquinho. uma estação de retrabalho dá pra você tirar também. Só que eu acho que a estação de retrabalho, ela agride muito a placa. Então, quanto menos calor <coughs> na placa, melhor. Entendeu? Aí a gente vem aqui, eu passo a malha aqui ó no na pasta e vamos lá de novo parou aqui ó tá vendo ó. quase tá vendo pessoal deixa eu só fixar melhor aqui isso deixa eu arrumar aqui ó melhorado aqui para vocês Tem os lados que saem mais de boa, tem os lados que é mais chatinho Então você vai de boa, com calma Não precisa ter pressa não Entendeu? Ó. Vamos lá Já foi, tá bom? Tirou, vem com o cotonete, álcool isopropílico Olha lá, na manhã, ó, tá vendo? é uma boa limpada, tira a pasta antiga. Dá uma secada aqui é com a estação mesmo de retrabalho. Ó, já tirou tudo, tá vendo? Ó. Aqui, aí. Vamos dar mais uma boa limpada aqui. Cotonete, álcool isopropílico. Tá vendo? a dó do álcool isopropílico não, pessoal. Tá vendo aí como fica bonito? Ó? Olha lá. Vou melhorar aqui pra vocês verem. Opa, aí, ó. Tá vendo? Limpinho, bonitinho. Fica só sujeirinha nos buracos, ó. Mas é coisa mínima. Tá vendo lá? lá. Aqui é pasta, ó. Tirou, tá vendo? Ó, já acabou. Tirou aqui, ó. Mesmo esquema Beleza? Aí agora a gente vai fazer o trabalho com o novo Vou colocar aqui o novo aqui para vocês verem E vamos lá vou Um pouquinho de estanho aqui nesse novo ah, Aqui Deixa eu ver aqui se eu vou precisar colocar pouco de pasta, de solda em pasta aqui, Acho que é bom, vou colocar um pouquinho de solda em pasta que é muito boa trabalho com essa aqui, ó, com essa mecânica aqui tá vendo? Ela é muito boa, tá? mecânica, eu não sei nem se é assim que fala mas ela é excelente aí a gente vem aqui, ó, vamos pegar um pouquinho coloca aqui na ponta, ó melhorar aqui é, microscópio vamos lá aí eu vou aqui agora oh. aí agora eu venho aqui para melhorar para vocês pronto eu vejo vocês também vamos lá ó, vou colocar aqui ó um pouquinho tá vendo pessoal ó lá colocou ó. ó e aí a gente vem com o ferro de solda Posso muito trabalhar com essa ponta faca aqui, ó Eu acho ela excelente Ó Tá vendo? Ó lá Pronto Tá bom? Agora a gente vai colocar esse conector aqui, ó Conector de carga do Moto G2 Ó lá Bora, vamos lá Vamos melhorar aqui agora Isso Aí Ó, colocou, ó Tá vendo, pessoal? Eu vou colocar aqui, vou, vou fixar as quatro pontas já dele E depois a gente fixa A gente fixa o positivo, o negativo e os dados A linha de dados Vou dar uma renovada nessa solda aqui do, dos, dados, do, dos contatos que é para ficar legalzinho e Vamos lá vem aqui com o ferro de solda opa juntou você tira devagarzinho ó, acabou ó lá tá vendo aí ó pronto agora a gente vem com o um conector novo ó o que, é que eu faço aqui ó eu vou colocar a minha pinça descer um pouquinho, tá vendo, pessoal? E ali o mesmo mesmo esquema, ó, Do outro lado, ó Olha lá Aí aqui eu venho com um pouco de solda Ó, vamos fixar ele, ó Aqui mesmo esquema Vamos pegar agora a solda aqui, ó o Estanho E Vamos lá pouquinho ficou tá vendo não precisa carregar de estanho não viu gente ó pouquinho que você colocou aqui ó, ó lá já foi mesma coisa lá ficou tá vendo aí agora aqui ó o que, que eu vou fazer eu vou pegar o outro ferro de solda ele para aquecer aqui e eu vou usar a fininha agora aqui ó só para os contatos ver lá tá vendo ó, só para os contatos deixa ele esquentar aqui ó E ó, na moralzinha Precisou? Você coloca um pouquinho mais de estanho Isso Tô tentando melhorar pra mim e pra vocês Aqui pra gente ver Legalzinho, tá pessoal? Ó aqui ó vou dar uma melhorada no microscópio aqui aí que eu vou dar uma pausada aqui pessoal já volto espera só um minutinho eu só tô voltando aqui é vamos lá é que essa placa do g2 ela é um pouco mole então às vezes fica bom pra mim aqui pra vocês não fica legal aí agora eu vou colocar de forma que dê pra vocês verem também tá bom aí a gente vem aqui com o ferro de solda ó por cima entendeu ó ficou aqui um pouquinho ó ó muito cuidado para não pegar o plástico tá vendo e agora que vamos dar uma limpada nela a gente vê como é que está ficando aqui ó eu coloquei aqui a mão aqui não dá para vocês verem até o um microfone aqui do ladinho eu coloco o dedo aqui assim ó e aí eu meto álcool aqui no no, no conector. Tá vendo não? Pus o dedo aqui, ó, tampei o microfone, aí ele aqui, ó. Coloquei aqui, ó. E aí eu meto álcool no, no, no conector, tá vendo? ó. Tá vendo? Tá ali álcool para limpar bem mesmo a pasta. Aí vem com o soprador, ó. Vamos dar uma secada boa aqui. Ó lá. Tá vendo, pessoal? Ó. Seca bem. Tá vendo Já dá outra cara, outra visão. Vocês vão ver aí a tem o início, né, da a foto de como que ele tava, já dá uma outra cara, né, ó. Entendeu? Olha Tá vendo, ó? ó? a diferença, ó. Tá vendo? Ainda aqui do lado aqui, ó, vou mostrar com a capinça para vocês. Tá vendo esse ladinho aqui tá um pouco mais alto, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais alto O que que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui o ferro de solda aqui, a ponta faca E vou descer essa parte Você vê que o outro lado ficou certinho, ó, ó lá, ficou perfeito, ó Agora eu vou fazer assim, ó, quer ver, ó Aí eu vou pôr ele aqui Vamos lá Eu pego aqui a ponta faca aqui, ó O que que eu faço? Apoio aqui com a pinça Ô, oh, quer ver, ó Vou tentar ir com ela aqui por cima, ó Aqui para ele descer um pouquinho que falta, ó. Olha lá, desceu, tá Vamos ver se ele já ficou, ou se eu vou ter que apoiar com a pinça mesmo. Olha lá. Eu vou ter que apoiar um pouquinho com a pinça, mas ó. Tá vendo? Não tem segredo não. O que, que você vai fazer, ó. Vem com o ferro de solda. Tá vendo? Virou aqui, ó Vou dar uma limpada nesse ferro aqui que Tá meio sujo Ó Apoiou, ó É que ela é muito, é muito mole Então você tem que ir na moralzinha Tomar cuidado pra não danificar Apoia ele aqui, ó Aí desceu um pouquinho Você segura Esfriou Tá vendo? Já foi Ela é muito mole essa, essa placa do Moto G2 Então pra você danificar é, é dois palitos Então vamos com calma, tá vendo? Deixa eu ver aqui se deu uma melhorada nele Aqui ó, já desceu, tá vendo? Olha lá, já desceu bem, bem mesmo ó. Agora a gente vai dar uma outra limpada nela aqui Vamos dar uma limpada Pausa aqui O carro do ovo passou, pessoal o carro do ovo passou aqui, vamos lá Vamos dar uma limpada aqui agora, ó Nesse conector, mesmo esquema, tampou o microfone aqui, o furinho dele aqui, ó, pra não cair nada, tá cálculo zopropílico, não tem a dó não. Ó, secando, tá vendo? Olha ó. Ó lá, e é isso aí, ó. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, tá vendo lá como desceu? Tem a pontinha da solda, eu vou dar uma melhoradinha nela daqui a pouco, mas ó. Ó como desceu essas pontas aqui, ó. Tá vendo? Tá igual. Ó. Lembra que aqui tava mais alto? Olha lá, já desceu, ó. Tá vendo, pessoal? Ó lá. Show de bola. Mais um conector trocado aí. Dica pra vocês. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Pra precisar, chama aqui. Compartilha esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tá bom? Assina o sininho aí para não perder quando postar no... vídeos novos aqui, beleza meus queridos? Deus abençoe vocês aí e tamo junto, fui!